Deixa eu ver se eu dando foco aqui What's up, galera? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Beleza Porque pelo menos vocês não estavam que nem eu ontem, né? Gravei o um vídeo ontem, beleza Gravei inteiro o vídeo E daí eu pensei, né, Eu não vou postar esse vídeo desse jeito Por quê? Porque o meu olho tava tipo Sabe quando, quando uma menina se cita que ela fica aquela coisa pingando assim Meu olho tava assim Inchado e pingando Tava uma, uma, uma maravilha né? Para de foquezar a câmera foquezar Quisar. E aí, hoje eu tô aqui pra fazer uma tag com vocês Como foi prometido, eu vou começar a fazer vídeo duas vezes por semana E essa tag, ela se trata de um tema que chama Aconteceu, Aconteceu comigo Deixa eu tirar esse filtro aqui de Instagram, porque não, não tá legal Eee, fiquei branco Essa tag, ela se trata de falar sobre coisas que aconteceram comigo Ah, vá Ah, Jair, volta, volta no foco não você, você para de fazer foco que tá me estressando, câmera do inferno Então, começando pra, pra vocês verem sobre o meu azar Ontem eu fui gravar o vídeo, gravei todo o vídeo, tava com o olho daquele jeito, daí não pude postar Aí eu botei num outro programa pra gravar e ficou sem, sem luz no vídeo Ficou tipo... Assim mas pra vocês verem que eu não sou azarado só desde grande, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, eu fui uma vez pra um rodeio com meu pai, com minha mãe, com minha família inteira, com papagaio, com com tudo que vocês imaginar. Tava lá naquele rodeio, inclusive muitos cavalos e muitas coisas que não eram nossas. E aí, chegando lá, o que que o Roger foi fazer, né? Aí esse Umpalumpa Mirim quis ir caminhar. E esse Umpalumpa Mirim se perdeu. Só que esse Umpalumpa Mirim devia ter andado acho que 20 metros. E esse Umpa Lumpa que sou eu, na verdade, em vez de ele voltar pra onde ele for. Pera aí, tá esquisito. Ao invés de eu ir pra trás e voltar pra onde de onde eu tinha saído, eu continuei caminhando, sabendo que eu tava perdido já. Continuei caminhando, disse, ah, vai que o mundo dá a volta, né? Que, que me ensinaram já naquela época eu acho que eu já sabia que o, que o mundo dava voltas e vai que eu cheguei no lugar certo. Né? Não, <risos> não mesmo Que feio o Roger bebendo desde aquela época, né? E aí, o que, que o Roger fez? O Roger achou uma senhora, né? E essa senhora olhou pra ele e pediu Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Se fosse hoje, eu responderia pra ela assim Ô, oh, ridícula, colorida What? Don't talk to me like that Sim, mentira Eu ia ser super simpático e dizer Olha, moça do perdido, me ajuda <risos> Nossa, eu tô perdendo minhas <risos> Pareceu uma galinha agora Aí, ah, o, o, o que que o Roger fez? Seguiu com essa mulher e essa mulher, é mulher, não é mulher, é mulher Ela simplesmente me para pra, pra coisa, pra torre de rádio Sabe aqueles caras que, que, que ficam no rodeio? Vocês já devem ter visto o pai de vocês ou alguém... Uh, assistindo o canal do boy que daí começa aquele cara a hora que eu... mais ou menos assim exatamente ela me levou me levou lá eu lembro que tinha muita escada naquela torre, e aí o que o Roger fez? subiu, subiu, subiu, subiu, subiu as escadas aí subi lá, e o cara me pediu você tá perdido? eu, não, eu tô aqui vendo como é que você faz assim... Pra ter essa voz maravilhosa fazendo... Mas se fosse... Ah! Os cabelos... Aí nessa época meu pai me chamava de Roger Caetano Veloso. Meu nome é Roger Caetano. Por causa da desgraça do meu pai da desgraça do meu avô. Que tem Caetano no nome da Elisa. Eles disseram, ah, vamos botar Caetano no nome do Roger também. Botaram Caetano. Meu Deus do céu, né? Ninguém mais lembra disso depois desse vídeo, tá? E disseram que ninguém vai lembrar desse nome depois desse vídeo, né? O que, que eu falei pro cara quando ele pediu pra mim anunciar meu nome no microfone? Roger Caetano Veloso. Temos aqui uma criança perdida. Por favor, revorpada esta criança chamada Roger Caetano Veloso! Aí veio meu pai verdadeiro dando risada na minha cara, vermelho, de tanto rir desta cara aqui. Por causa de um apelido que ele botou e na minha inconsciência ficou que era que era Caetano Veloso. E pra você que não sabe quem é Caetano Veloso, para de ouvir a Anitta, tá? Para de ouvir a Anitta que tá feia. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês deixem seus comentários falando aqui embaixo sobre o que aconteceu também com vocês. Tenham um gostei aqui no vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal. E que vocês me amem muito, tá? Só isso. Ei, Jones.